Opa, beleza? Tudo bem? É, hoje eu vim falar um pouco mais para você aí do macho man adulto aí Ou macho macho, tá? Pra você que tem dúvida aí sobre esse produto para você que não conhece Eu estou fazendo uso do produto aí Estava dando uma olhada aqui na internet E resolvi fazer um vídeo para poder tirar algumas dúvidas aí Que eu vi que nos vídeos tem várias é, perguntas lá E quando eu fui comprar também eu fiquei com bastante dúvida Então, como eu estou fazendo uso agora Resolvi fazer esse vídeo para poder ajudar você aí, tá? Meu nome é Paulo Henrique, eu me apresentei. Então, eu vou falar um pouco mais do produto para você, beleza? Então, faz mais ou menos umas três semanas que eu estou usando esse produto aí. E comigo ele funcionou muito bem, viu? Estou muito satisfeito com o resultado desse, desse gel aí, tá? Na verdade, me surpreendeu esse gel aí. Porque tinha muita gente que fala que não tinha funcionado, que isso e aquilo... E eu resolvi tirar a prova aí, só não vou mostrar meus resultados aqui pra você, que é meio complicado Mas eu vou falar aí, espero que você acredite no meu, meu relato aí, que realmente está funcionando comigo aí, beleza? É, faz mais ou menos umas 3 semanas que eu estou usando esse produto, então, igual eu falei pra vocês Faz mais ou menos umas 3 semanas que eu estou usando esse produto aí E já notei um aumento aí do meu pênis de um centímetro e cm, mais ou menos aí Vai de, de pessoa para pessoa, tem pessoa que tem mais resultados, tem pessoa que tem menos, entendeu? Então, comigo foi mais ou menos um centímetro e meio Para você começar a ter resultado, lá eles falam que a partir de quatro semanas você já vai notar um resultado legal aí. tá uns dois, três centímetros. O que eles prometem aumento lá é de cinco centímetros, mas aí hoje tem que ser uns três meses, de três a quatro meses aí para você poder alcançar esse resultado mas eu com um centímetro e pouco aí que eu consegui eu estou muito satisfeito vou continuar usando aí o produto que trouxe bastante resultado para mim é, não tem segredo tá a forma de você usar isso aí é você vai aplicar ele é, meia hora antes da relação sexual aí e vai massagear o seu seu órgão aí seu membro aí é, com esse creme aí tá Antes de eu comprar, eu pesquisei, ele é aprovado pela Anvisa, então é um produto liberado. Na sua composição, ele não tem produto químico, isso é muito importante, que eu fiquei com medo também de irritação, uma coisa assim, não dá nem ard, nada, tá? Então é um produto que está vendendo muito aí no mercado aí, e eu super aprovo aí, tá? É, você quer adquirir, se você tem alguma dúvida aí, eu vou deixar o link aí do site oficial para você, onde eu comprei. Site seguro aí para você poder adquirir, tá? É, o pessoal aí sempre fala para você não comprar no Mercado Livre e na Lx, não é seguro mesmo você comprar por esses sites, beleza? Então vou deixar o link na descrição do vídeo aí, espero que te ajude, tá? Então, como eu falei para você, você fazendo o pedido aí no site oficial, ele vai chegar na sua casa aí, uns 7, 8 dias úteis aí, é, vai chegar na embalagem discreta, tá? Então é super tranquilo você fazer a compra lá pelo site oficial lá, então comigo funcionou muito bem, eu super indico para vocês esse produto aí, beleza? É, se você sofre também com ejaculação precoce, ele é ótimo também para o tratamento de ejaculação precoce, ajuda muito você durar mais ali no, no, no ato sexual ali, então fica a dica para você aí que não quer passar por nenhuma cirurgia ou algo do tipo, até porque isso é caro para caramba, né, uma cirurgia hoje de aumento peniano, tá, o tratamento é caro, e, e o gel aí, meio aí, tá um preço acessível também, compensa você comprar aí, beleza? Então esse é o meu relato aí para você, espero que você tenha abrido tua mente aí, tenha te ajudado aí, é, um forte abraço aí, até a próxima, tamo junto aí, abraço, valeu!